Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no último vídeo do Um Minuto de Rap de Outubro. A palavra é travessura. E lembrando que se você quiser baixar o meu e-book, o passo a passo da jornada do MC, vai lá na descrição, se inscreve e você já quer no download. Caso de eu não download, não se preocupe, que chega por e-mail anexo para você em alguns dias. né? É um livro que eu estou falando aí quais são os passos que a gente tende a dar no início da jornada e que só leva a gente para longe do que a gente está querendo ir. Quais são os passos importantes que a gente demora para perceber a dar nessa jornada? E quais são os sete talentos do rap? Um deles é o suficiente, talvez você tenha mais de um deles, mas um deles é o suficiente para você fazer muita coisa fora no rap. Dentro de cada talento do rap, de cada um dos sete, tem mais sete capacidades e habilidades dentro do rap que são importantes e que talvez você tenha. Então, das 49 capacidades e habilidades do rap, Talvez você tenha algumas delas. Baixa lá, identifica quais você tem, identifica quais você ainda não tem. E é isso aí. Vamos para o último vídeo do 1 um minuto de rap de outubro. Bora com o original Dux. Cadê o som? 1 um minuto de rap. Analise com passo parado dentro do carro Olhar mal encarado, a peça brilha num quatro Passo, mas porque surpreso Eu sei que a vontade era de me levar preso Ver, me conheço, com quem me pareço Não respeitarei o preço, já reconheço O que tá no porte não é de travessura A resposta sei que curta pra aquilo que nós usa Arte e cultura, nunca me envolvi nos esquemas Só que eu sou o problema, carrego o dilema Com o gosto da paz, audaz, olá O andar da postura de quem não deve ao Auto censura de porra nenhuma, ver se acostuma, o ar se defuma, perfuma, suma ou suma. Se a rataria é sempre suja, não tenho desculpas. Cria é. teu um cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Cria teu um cuidado, vagabundo, é fácil cair na furada em apenas um minuto. Da hora, mano, gostei. Veio com intensidade, gostei dessa... Desse corte aí do vídeo, alguém dirigindo ele no carro no fundo, né? Achei da hora todo o contexto. A letra também, o timbre de voz, o beat. Já um de rap. Tá ligado? Ah. Caindo que tu pula Passa dentro de uma agulha Passa tudo só não Todos aqui tem a sepultura Morrendo sem cultura No chupo sendo gandula Questão de calculadora ah, Você que sabe essa porra e não faz Você que faz e não faz direito Acho que eu vou dizer que não quero mais Vai render e vai entregar os confeitos Claro que eu sei do que eu sou capaz Vivo sem paz atrás de dinheiro Olha as crianças crescendo sem pai. Gostei da vibe, gostei do timbre, gostei da construção e da letra. Tudo muito bom, tudo bem feito. A narrativa da hora, muito bom. Vem é, me procurar. Bruto é... de rap. Vem safada, solta, travessura, tá fantasia, no fogando a lua. Joga essa rava que ela flutua, de novo, com cara de jantar. Safada, só que a travessura tá fantasiando, sobrando na lua. Joga essa raba que ela plantou. A gente não vê cara em casa de chuva, yeah. Pé fino e portado, coco bordado. Kenegchek, é Kenegchek. É eu porto os quatro, eu posso os yeah. Você tá gostoso, sabe? Que eu me amo. Eu sou pega cacete, eu sei pra vocês. Abre o meu bota, fica pulverizado, ahn. Que tá cheio, parece um jato. Ah, minha chave é mó pau, é mó pau, é mortal Bebe o uísque, parece mó pau. No final do reggae, ela quer ir pra casa. Tô tá batendo loucura, mas sem psifal, sem psifal, sem psifal. Ei, pizza foda, só que a travessura tá fantasiando tudo na lua. Joga essa rapa que ela com Meu agendo. Com cara de tinta E, pizza foda, só que a travessura tá fantasiando tudo na lua. Tanto de rap. Eu gostei do, da letra da construção, achei que ficou um pouco baixinho, um pouco acanhado, aí estava lendo junto também, pode, pode, podia ter diminuído um pouco o beat se fosse para cantar baixo, ou aumentar um pouco o tom, ou ficar mais perto do, do, do, do celular que estava gravando a voz para ficar mais fluido, mas gostei. Todo dia aqui no Praça é o halloween, doce na night só de travessia Alombra parte rica e pobre, hipocrisia É o rap, lock, heresia da russura, divina travessura Passei pro lado, olhou pro outro, é o gaúcho em Salem Bruxaria faz o pobre, que traz sorriso do além mesmo quando a gente finge que tá bem BR é foda e nova improvisa cria Isso não é rap, até parece bruxaria Menino, cuidado, vaidade, minha avó Ó, oh. Um minuto de rap, sadrash oh. Gostei, forte, intenso, pesado um Flow da hora, um time bonito Uma entrega foda, achei massa Um minuto de rap, Jeff Black é voz Um sem oportunidade, fica meio travesse com a peça na mão se marca, te atravessa Nunca chegou em primeiro depois que nasceu Mas sempre foi o que correu com mais pressa Por causa da pressão que vem da opressão Mano, olha o opressor pensando em estar nos oprimindo Acabou na mais pressão, é igual a diamante Com a transparência e valor que eles não tem, não está subindo Buscando o topo igual a tu, o topo, mas não vim pra dar o truco, eu não me troco com esses traços. Virando o jogo, com a eu jove se mescalha do aliada e dos opressores nem destroce Na guerra diária contra as batalhas, eles não vêm nos proteger com essas viaduras Contradição no que a mídia mostra, não nos querem de boas com a vida doce, então querem travessuras Nas madrugas escuras, em depresivo e vielas contando as paradas erradas, mas não tem a cura Nessa estrada não me arrisco, não correr esse risco, passo um rabis que eu tô pela cultura Desculpe achei foda tem uns trocadilhos aqui brabo né brincou bastante com a sonoridade e pô, eu gostei bastante do isso aqui não foi o primeiro não, não nasceu o primeiro não chegou o primeiro mas é o que corre com mais pressa achei foda essa essa punch dele o cenário também ficou muito legal, cara. E o espaço que ele achou ali para colocar a legenda também dá uma sensação que é um lyric vídeo vivo, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ele tá cantando, como um clipe, tá aparecendo a legenda no espaço na parede que também foi. É, faz parte do cen... A legenda faz parte do cenário. Não tá só legendando. Não tá em cima do vídeo de qualquer jeito. Faz parte do cenário. Caramba, velho. Eu acho que ele descobriu uma nova linguagem, velho. Você é louco. <risos> da hora demais. Black é, que é voz. <risos> um minuto de rap. Prepara que o golpe tá aí. Amassa no Dribble Bep. Até que quem não quer agora vai cair. Sem vocação pra abade, no jogo abate os que morde não late. Por isso não aceito o um empate, zagueiro que bate, forgando no iate Menos se eu um a la carte, homem viajando pra Marte. Morte em vida na arte, a contar o dos outros em fazer sua parte. Nível sempre foi very hard, é que é morto ao combate, caçando Zubate, bate, sempre sou in Melhor me chamar de Yoji. O gosto da vitória eu sinto meu peso e é jubarte Gigante tá aqui. Som frio não é motivo, Vencer já é motivo Competir, me motiva. Pra escrever, virei notiva. Durmo sem bocejar, corro mais que bocejor. No corre, pelo escolar, na raça Samuel Calu. Mar vermelho, a trave, sei. Joguei sem trave na rua, trave turbo, treva pura. Tropa, treta, trepa, troca. Na travessa, trapaceiro, tropeçou na viatura. E hoje, no amargo do doce, a bruxa não traz travessura. No amargo do doce, a bruxa é, não traz travessura ou traz travessura? no amargo do doce cara muito louco isso porque pensa para para pensar quando você come quanto mais de docinha aquilo que você come de uns minutos depois é o que fica é o fica aquele amargor amargor, né <risos> foda mano o oh, lírica monstra, mano se tiver prêmio de lírica Daria para esse mano aqui, lírica foda. É... O beat estava bem baixinho, mas eu prefiro escutar um beat bem baixinho, escutar cada sílaba que ele tá falando, cada levada, do que o beat alto. E eu não saber se o cara tá indo tão bem quanto eu acho que ele tá, ou ele tá indo melhor do que eu acho que ele tá, né? Aqui deu, deu para ver legal. E até indicaria ele por uma legenda, por mais que eu tenha ouvido tudo, não perdi uma sílaba mas por uma legenda, porque é muito trocadilho, é muito, é muito trocadilho inteligente e tal, é bom colocar mais um sentido, no, no caso a visão, para acompanhar ainda melhor, mas, mano, muito bom, gostei para caramba. Foi very bem... rádio. É o Black MB, diretamente de Verdentes, Um minuto de rap. O salto toda quebrada aí. Ó, ah, ó. Ah. Um minuto de rap é pouco pra me expressar Mas já que vim até aqui vou dar o meu melhor Dona Jane não me criou pra não vir Pra queijar e é orgulhosa que hoje eu sou gripe, Mas era brechó E o mundo que vivemos hoje tá uma tortura Só por ser preto tá encostando várias viaturas Libera o bruxo que hoje é sexta é treta tá louco E as bandidas da quebrada já que é do seu travessura Pode puxar, puxei que o black tá limpão No fone da sua filha sempre toca o meu som Pra eu já ter debochado, mas também tranquilão Essa é só saber lidar pois do leão. Pode puxar, puxei que o black tá limpão no fone da sua filha, sempre toco meu som. Sou já desebrochado, mas também tranquilo. É só saber lidiar, pois nasceu temperatura leão. Pau, pau, pau, pau. É o Black MB. Gostei aí do Black MB. Bom, bom demais, mano. Entrega, flow, letra. É tudo completinho, bem feito. A, a presença também no vídeo. Achei da hora pra caramba. Salve, família. Um minuto de rap de novo. Desde outubro, bora lá. Mandar mais uma. Comigo, bora. Dois. 3. Não precisa se isolar e ficar sempre sozinho Tua família e nosso Deus tá sempre nesse caminho Vão sempre falar que tu finge depressão Mas no fim o que infante é o que tá no coração Tá exausto de dizer e tá com a mente cansada Só queria ir dormir, mas tá acabando a madrugada Quer pensar em outra coisa, mas na mente não entra nada No seu quarto entra crise pensa que vida é acabada Pra você que passa isso, eu te dedico a essa canção Tu não tá sozinho aqui nessa porcaria, irmão Se a gente for fraco e começar a se matar desse mundo nada sozinho sobra, o mundo vai acabar, nossa vida nessa terra é cheia de travessura essa merda nunca é fácil, a vivência é muito dura, mas malandro de verdade segue sempre na luta. tá dando certo ou errado, nossa vida continua. Mano, me amarrei na mensagem dele, velho. Tipo, me caiu como assim? É isso que eu precisava ouvir hoje. A vida continua, mano. É isso, não importa o que aconteça. Você não está sozinho. Adoro. Uma mensagem foda. Gostei, mano. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela mensagem, mano. Muito obrigado. Para você que passa isso, eu te dedico... A... de rap happy Anunnaki, If I commit a suicide on the suicide, suicide, no Climb yeah, now, I lose my mind, am real I really tired? Getting that need a think, think to say goodbye. the windows is like a so I'm breaking your head your sinking glance the the agora vou ler a legenda em português um minuto de rap And I commit a suicide on the sign the climb walls. mind and yeah, my mind. Am I really I'm to to the It's to like a vampire. you're a freak, So I'm breaking your head and your sink you is it is Is da hora. É, mandou muito bem no, no jogo de palavras, é, no tipo de rima, no flow. Uh, já que estava em inglês, talvez uh, num lugar um pouquinho mais de luz, ou mais próximo da câmera, ou sem máscara, ou, ou as três coisas, deixaria a mensagem mais fácil ainda de entregar. Mas está da hora. É isso. Bora para o próximo Yeah! Rap, J -L -L mas é claro que o sol vai voltar Mas a noite também vai chegar O que fazer quando isso acabar? Uma hora, essa hora vai se esgotar Tiros e emissos lançados no ar Então melhor você se preparar Não tô querendo nem te assustar outras ou a talvez optar E você tá do lado de quem, hein? Se o bem está no mal, mas o mal está no bem também Nem vem, porque tempo nós temos duas vidas Porém, um homem, não além, amém? A vida é que nem confiança, você é a conquista Mas se não conseguir, baby, está lá a vista Pois a vida é lá, parceiro e nunca a vista de olho ela pode acabar A vida é trem -bala, parceiro e do nada essa bala pode te acertar Não quero é ser sempre o primeiro, mas também não seja o último a chegar Você pode até ser verdadeiro, mas querendo eu não posso e vou te julgar O preço tá custando caro e infelizmente você chegou tarde Mas pode tentar mais que vem, pois no mês de novembro tem a Black Friday Pois no maldito capitalismo que tinha que ganhar era o consumidor Porém aqui o meu povo é sofrido e nessa palhaçada só consumidor. a dor. Um minuto de rap, tudo bom? Meu tempo de criança ir pra rua brincar voltar com o joelho ralado e aprontar Fazer diversas travessuras e conseguir escapar O jeito simples era dormir sendo prazo safar, se mas o mundo mudar 037 é assim Eu jogo 037 e assim eu jogo. Um minuto de. Eu gostei da mensagem dele, dos trocadilhos, da coisa ser direta e reta. É... Achei muito bom. O flow, a técnica. Toda dele muito incrível, uh, as referências também, né? A, a vida é trembala, está lá vista, muito completo, rap é muito bom, parabéns. Tudo de rap, tudo bom No tempo de criança ir pra rua Brincar, voltar com o joelho ralado E aprontar, fazer diversas Travessuras e conseguir escapar O jeito simples era dormir sendo pra se safar Mas o mundo mudar e muita coisa Mudar, as crianças de hoje nem sabem Mais do que é brincar, tinha toda aquela Multidão, quando juntava o quarteirão Jogava lá na rua, é como um brasileirão E a melhor competição é contra a rua De baixo. e era tenso se alguém afetava o um carro, e se fosse o carro Eu vizinho mais chato, mas Certa bola ficava em pedaço e bater, campainha era muita adrenalina. Só sempre deixava braba todas as vizinhas. Então corria demais, pra não se pegar jamais. São um tempos bons que ficou pra trás e jogava com um strike no músico tempos de no Enquanto no forninho tocava ali de parque. Durante a partida todo mundo é inimigo, todos meus amigos eram inimigos. Mas depois do jogo todo mundo voltava a ser amigo e o que restava para nós era só sorrir. Hahaha, mano. Eu gosto muito de letras saudosistas que falam de coisas do, do passado, como se estivesse lá. É, então, né, Counter-Strike, Linkin Park, até ele já usou até como a própria rima as palavras próprias. É, são títulos, né, são substantivos próprios, mas ele usando, e gringos, né? Ele usando na rima para contar essa história dele, acho que isso enriquece, gostei pra caramba. Ajeitava o carro, e se fosse o carro, do vizinho 037, é assim Eu jogo sujo um minuto de rap 037 é o DBT. depois eu te passo sempre Escuta tanto tanto o sim, hoje eu sou meu próprio chefe Assino as linhas e rabisco o o carro chefe, abra própria empresa um trago da mais pura certeza uma surpresa cheia de travessura cartas na mesa, é o jogo da rua é o karma da vida cuida a luta sua, guiado pela luz, seja do sol ou da lua seremos guerra e paz no sol e na chuva, teremos tudo e mais, fernas malucas teríamos muito mais um mundo no sul, juntos somos fortes, separados, nunca preparados, sempre Nada me preocupa, até onde eu me lembro e não precisei da sua ajuda. Um minuto de rap e, e um minuto de silêncio, respeito às mortes das ruas. Achei massa, gostei pra caramba. A letra, a mensagem, o beat. Poderia ter gravado o áudio um pouquinho mais de perto ou um pouco mais perto da câmera, já que tá lendo e. e e o beat tá mais próximo da do som, mas deu para entender é, e tá da hora. Prática, temática, prática, dom, com muito foco, garra, não posso, a barra, apenas faço traço dos seres, onde querer é poder, acredite, você capaz, jamais desista, insista na pista, solte o som, mostre o balanço, o remé, queixo caído, hip, quem tem Criança pintando o sete, às vezes sete, minha postura, arte, é travessura, Chimora, atravessa, um dia de bruxa, é fuga, refúgio, cria cada luta, Tem sangue, alma, litígio, flipa, a cena é a mesma, nada muda, Cala, mudo, moco surdo, visão, cego, pai, chão, alimenta seu ego, O mundo de lego pode desabar. Achei, achei da hora o beat, a escolha do beat, a, a métrica e o flow no, no tipo de beat, ele trazendo esse timbre um pouco mais roco, né, com, com efeito assim meio drive, eu não sei se a voz dele é assim mesmo, se ele forçou ela ficar assim para essa apresentação, mas ficou, ficou da hora. Vamos para próximo Vamos para a próxima. Um minuto de rap para o fim do mundo, pra no meio do tempo possam tê-lo de brilhar. São o dia das crianças e os adultos querem comprar a ternura. Que com presentes só servem pra acumular. Compra outro celular, procura o doce e a travessura Quero o próprio ou a cura, o veneno pega, na, na madruga está a cura A rua é fria como a Rússia, mas no verão de melhor. todos vão festejar Um grande galo desfilando, exaltando essa bagunça Exalando minha cultura e outros blá blá, blá. Na favela é dia de bruxo, filiação de santos Com ambas as entidades, vamos comungar sabe os finados e as viúvas veja as e as uvas Sem surpresa, faço pobres que o Estado não vai cuidar É uma massacre da rapadura, nada tá de Halloween Eu chamo o dia de saci só pra Pra poder me reafirmar o pão e cigarro começa e a desculpa de promover a conduta do patrão que só quer explorar não leva a sério o que fala às vezes cai como uma luva. pois acredito que no próximo outubro o Lula vai voltar e talvez eu vá voltar oh, a letra tá muito gostosinha com esse beat essa vibe faltou a o vídeo ser assim, um pouco mais de perto um plano mais né Pegasse mais o rosto, pegasse mais de frente, né? Tá longe. Tá num. A câmera tá num plungê é, transversal, né? Não tá nem no plano frontal, nem no plano lateral. Tá no meio dos dois e de cima para baixo e longe, né? A gente perde muitos elementos visuais. Mas a música é ótima, né? Pensar melhor no vídeo na próxima, mas a música é ótima. Um minuto de rap... Não é só uma panchicada line Que faz o real freestyle e divulga Nossa cena divulga vários esquemas De corrupção e massa, não é portando Lacoste que eu resolvo o meu problema Falo pra tua do preto que vem do gueto Nas muitas é desprezado, quase nunca Arruma emprego, ontem mesmo confundido Com cara que já foi preso, oprimido pela rota Vítima de preconceito São travessuras, noites de angústia Vários na malícia Agindo na astúcia, crime é Mundo do cão, meramente ilusão Criado pelo vilão para te levar a sepultura, imagina se fosse o seu irmão jogado ali no chão, pedindo o seu último perdão, tentando alcançar a salvação. Aonde o mal habita no cabe a união. O desaforo eu chamo de arma, só não tá matando mais do que Covid e a tal da mulher casada. O feminicida não dá uma trégua. A vista terra em brasa, na zona oeste, onde o bicho pega, cabrito que pula é na hora berra. O sangue que escorre no asfalto é de quem veio da favela. No sétimo dia tem sete velas. O um minuto de rap não é só mano mandou muito bem é cara cabeça do tempo e sílaba tônica batendo ali ao mesmo tempo mano certinho ritmadinho né uma letra da hora uma narrativa foda muito bom mano tecnicamente muito bem feito Deixa eu ver aqui quantos, quantos tem mais, só para eu saber. Beleza. Aproveitando a, a pausa aí, pessoal. Para falar, quem quiser baixar o meu e-book, o passo a passo da Jornada MC gratuito, vai na descrição, se inscreve, recebe, recebe o link para download. E se o link der falha, você vai receber automaticamente em uns dias no seu e-mail por anexo falando sobre quais são os erros comuns quando a gente começa nessa jornada do MC, quais são as coisas que a gente tem que fazer e não sabe, não faz, quais são os sete talentos do rap, quais desses sete talentos do rap você tem e quais você precisa desenvolver. Um deles, se muito dois, é o suficiente para você fazer muito estraga no rap. Então, baixe e confere. Tamo junto. luta de rap... De sentir saudade, mas que não vai ligar De sentir minha falta, prefiro desligar Diz que te faço bem, que na cama é minha refém Só jogou a calcinha pro lado, nem esperou descer o bem Linda de moletom tocado tô na minha cama, beijo minha boca, chega de mar de travessuras, fala que me ama E que gosta da vida. Fica aqui comigo Amor, te trouxe uma flor Fica aqui Menina, pra gente Viajar Menina, só uma viagem Passa na minha frente, parece uma miragem tá sem você essa é sacanagem Na dois contra um mundo fazendo a montagem. Te trouxe uma ceba Pra comemorar Você diz que... Pô, pena que não deu para ouvir o final aí. A música é muito boa, os, os, o timbre dela, as variações de nota, quando ela sobe na nota, quando ela desce, tudo muito favorável, muito bem amarradinho. Parabéns, gostei muito. De estar nessa vida bandida de toda pessoa é direcionada É quem que me lembra São vários tipos de boca Tenta saber qual que vai, qual é, qual é Vários morrer pela boca Quero tiro na mão ou do pé a cidade dos homens, cidade de Deus Quem ama maconha, então cuida de mim Essas travessuras nunca terão fim. Falo de sangue porque é real Os sonhos que tive me deixaram triste Contei pra ela, não pensam por quê Tudo que eu passo, ela fala que é chique Foda, mano. Puta flow, brabo, ele me deu até uma ideia de, um, de uma rima aqui. Deixa eu anotar, acho que eu esqueço. Mano, brabo, cara, incrível. Flow, a métrica. Nossa, tudo encaixadinho. A entrega, né? A, a, a presença dele no vídeo. Muito bom Minuto de rap Hello Hello yeah. Hello We Hello Hello Sou gaúcho Mas não sou bruxo querem me queimar esperem sair meu filme Hello Cestatido ou 13 motivos pra não saber um Jason tá no ring. Não sou bruxo, no máximo magican. Na cartola mistura esses ingredientes. Bente do brabo, verso do bad boom! Resultado é incandescente. Não fica próximo pode ser tragican. Tipo batida de frente. Abra cadabra, ou abre te césar, varinha. O Mike, eu vou abrir sua mente. Bora trocar, Essa de minha passa, só pode com basuras. Não são bruxas. Tu que abraça nas molhas, nem se lava Essa louça. Que é tá da pura e não quer ser puro pro. Procura outra coisa, só que é doce e travessura. Que esse papo para que tá feio, não adianta mascarar essa feio nessa data. Lembro que mais me meu medo, essa ideia errada que eu queimo, queimo mais uma. Ah, caraca, mano. É, ele fez com a Chai Humano, que eu esqueci o nome. Cada um, lógico, né? Cada um do seu jeito, essa coisa de trazer as, o contexto histórico, né? De ir por associação e voltando. Nas referências históricas para trazer expulsão, né? Travessura, travessura lembra Dia das Bruxas, Dia do, das Bruxas, preconceito com, contra as mulheres, né? E toda essa questão, uma forma bem criativa, com uma chamada, né? Hello, hello, hello, wins, tá? né? Daí vem os Flow, aí vem uma outra chamada. Mano, achei massa essas brincadeiras, beat do Brabo, verso do cara boom, ah, não sei o que lá. Faça, Gostei, gostei. Muito bom a presença também. Como ele interagiu com a câmera. Mano, mano muito bom. Muito bom a interpretação, tudo. Parabéns. Mandou muito, Cádio. É, só... Quem não aceita suas fraquezas nunca... Vai se libertar, quem se acomodar com elas nunca muda de lugar Sido que eu parei no tempo, mas tô vendo ele passar Vou pegar o próximo trem, inclusive eu não quero me atrasar Na minha mala bem guardado, todo meu aprendizado A história se concretiza na sola do meu sapato Eu faço pra me rir de mim e não pra me subir e sair Sei como chegar e sair, sendo. Perdeu o compasso, Mulher da criança que pensava em travessura. Não existe mais filho porque a bala atravessou. Quem era fosse uma sete bela, é uma sete meia vez Enquanto a pupila de lata com a bala que se tirou e a lágrima da mãe pesa mais que uma tonelada. Vendo a filha viciada, a rua então assassinada. Sem bobear com ele mais. Jamais imaginava que por trás daquele rosto o monstro se revelava. Brabo demais também, mano. Essas brincadeiras, ela bala, mas não era 7 Belo, era 7,6, não sei o que. É... A Lágrima da Mãe que pesa mais de uma tonelada, né? Talvez uma referência racionais, né? O que é, o que é. Clara e salgada, cabe em o olho pesar uma tonelada. Nossa, mano, foda a entrega também, foda. É presença né o flow o timbre o, é foda mano é, a, a criança não faz mais travessura bala porque a bala atravessa achei foda muito bom dá hey, de Bebendo vinho barato Que deixa a boca roxa Trabalhando pra caralho Sonhando em sair daqui Aos poucos ganhando cash Botando a mão na massa Sem depender dos cuzões Que querem mandar em mim Os caras falam que dinheiro Não traz felicidade Bota na minha mão Vou te mostrar se é verdade Eles é que não sabem Aproveitar seus privilégios Enquanto somos felizes Até na diversidade Outubro pra mim Sempre foi muito especial Se liga que esse mês Tô fazendo aniversário Se quiser me dar presente Só te peço Uma coisa que deixe o seu like Seu comentário Cê se é pediu gostosura Recebeu travessura Hoje somos só nós, eu esqueci da vida dura Dura, eu só quero, só, hum, deixa pra lá Bora beber mais um gole pra depois curar com chá Virei minha própria chefe, me sentindo like a boss Planejando meu futuro, não ouve falar de mim Quando rola um tempo livre, gosto de estar tá do teu lado Me entregando pro seu beijo depois de colar um <risos> <risos> a gente é assim <risos> Mano, com a gente é assim, diversando, começo ao fim. A letra dela é muito foda, a entrega. A, a, é, ela cantando, flow. <risos> Trouxe aquela, aquela coisa de te traz um pensamento e depois se tira do pensamento. Duro, eu só quero um... Ela vai falar, deixa pra lá e segue. Fala, Caraca, mano, que foda. Já deixou já deixou a dica aí né meu aniversário né se quiser mandar um, um Pix aí de presente aí fala aí Jéssica Ó tô te ajudando hein ah, aniversário da Jéssica aí ó mando um pix aí para ela <risos> é... não achei incrível achei da hora demais vamos para a próxima Um minuto de rap, TX Braz na voz. Aham, o Tijihainha <música> Mitangi Sunia Taira Kanshi Heru e Awe. Fone roupa o Patashi, Arnan Erton Kanan Pakihe. Aiheira Hotia Aman combater. Arnan Uruxó, Rum Kamaroa. Kananaham Mirawe mea. Tiau Petorhan e Kanira. Aí vai fazer travessura se seu espaço não respeita Minha flecha atravessa quem quiser roubar Terra, cultura, nosso conhecimento passa de em vão DCC, indigir, mais uma forma de apropriação Genocídio, mais um ser esclarecido então Já que pra muitos, é normal sumiço de povos indígenas A ação, desligo o modo hype, tô no modo fight pelos meus Visão, Brasil, pendurama, território indígena um é a rap, de dor. -Bras na voz. Aham, o Tihihai Niamitangui. Suni Ataira, <música> Panchi Heru e Awe. Tonerrou por Patashi, Arnan Erton, Kana Paquirê. Nairreira, Hotaman, combater. Arnan Uruxó, Rum, Camaruá. Kana, aham, Mirawe, Mea. Frau e Kanira. Amanhã vai fazer travessura se seu espaço não respeita Minha flecha atravessa quem quiser roubar Terra, cultura, nosso conhecimento passa de em vão sem indigir, mais uma forma de apropriação Genocídio, faz um ato a ser esclarecido então que pra muitos, é nosso sumiço de povos indígenas A ação, desligo o modo hype, tô no modo fight pelos meus Visão, braço Bom, gostei. Ah, pelo que eu vi, ele também gravou anteriormente o áudio para depois gravar o vídeo. E nisso ele poderia aproveitar para colocar no, talvez no vídeo mesmo, era cantar ao vivo e no áudio gravar só ah, alguns cacos, por exemplo. Ah, a performance dele tem bastante espaços para cacos, né? Por exemplo. Visão, visão, missão, missão. Sabe? É, sentir falta de preencher esses espaços. Talvez ele poderia ter pré-gravado e, e, e o áudio executar ao vivo mesmo. Né? No caso, ele gravou tudo. Porque também num concurso de rap, se ele grava tudo e ainda grava o caco, tudo junto, parece fica muito playback demais uh, e se for para gravar e parecer também ao vivo também se der para decorar não compensaria então é, minha dica seria na num, num, próxima letra que ele fizesse com esse formato ele pré-grava os cacos e depois ao vivo ele vai mandando a letra dele e os cacos já estão gravados como se fosse alguém junto com ele ali mas eu gostei para caramba da criatividade da mensagem e fica essa dica aí do, do Caco para somar na entrega. Um minuto de rap, Mano Somáticos, Lion horas ou travessuras. Tem vampiros na prefeitura, eles só querem mamata. Fiz uma estaca pra matar um Drácula. Por dos homens tem bala de prata. Ah, A com um maçarico e um pé de cabra. No palácio da alvorada, de chupa cabra. E dizem, mito, uma horda zumbi. Que belo filme de terror. Virou isso aqui, fez um pacto. Com de aboquete 17, era um 71 ou um melhor, um 57, estranho né? Sócio do ministro da economia investir milhões em funerárias em plena pandemia, vai ver que é por isso que o repúdio à vacina. Eles adoram aroma da putrescina, cadaverina, indústria da morte que esteja breve, o fim. A uma cota em Brasília rola um Halloween. O, o Beat lembrou, o sample do Beat lembrou aquele sample, aquela melodia de umas pegadinhas meio de terror, tá ligado? Não sei se vocês já ouviram. E criativo aí na, na, na, no figurino, né? Fazendo uma analogia do, do nosso governo ser um terror, né? Daí ele faz. A, quem votou no 17 é um 57, ou melhor, é um 71 ou melhor, um 57. Pegando já os códigos penais, né, fazendo uma brincadeira. Achei bem criativo, bem foda. Nossa, achei da hora. O repúdio a vacina... Jefferson no beat yeah. huh. Eu vim pra somar na poesia É um hip hop em ação Juntando a vivência descobri o talento da nossa nova geração Travessura e é as mina no beat No mic dominando a cena Dá uma atenção nessa text, vai dar replay, nem vai ser por pena <risos> Nessas linhas chego sem alarde, não espero que isso te agrade Sem massagem no ego de quem diz que é rap por status e vaidade As pessoas são como são, estão loucos, outros são Pouco são de verdade, a maldade, outros por omissão Eu queria fazer uma poesia que não fosse só palavras frias Se fizesse pensar, refletir sobre a vida que anda sempre tão vazia Cada um socorre na sua quebrada, quem é representa? Cada um, socorre na sua quebrada, já agora é na cena. É. Um de... Pesadíssima essa mistura de old school, mas também com o que de atualidade, né? É... Gostei do duplo sentido de é... que as pessoas alguma coisa são e também são aqui, né? da sanidade com de ser, né? Com o verbo ser. A ah, mensagem foda também. Presença foda. Incrível, muito bom. Por Salve minuto de rap. Um certo dia eu conheci essa menina Dona de um sorriso lindo e que minha nossa Que delícia, seus olhos xingam e Encanto que qualquer um se admira o em delira. sou apaixonado Em coração gigante de uma pessoa tão Pequenina, se não cuidarão um de diamante Deixa ele com as bijuterias enquanto Coloca bunda na minha parte Pra cima te agarra e não salto contendo Riquezas do mundo contigo no colo, fazendo Neblina com aquele que eu e se Mal consigo ver a cor de seus olhos A distância é maga demais, até no nossos sonhos que esse momento é de liberdade, espaço no talento, beijando e olhando nos Seus olhos castanhos, fale-me tudo que cê sabe, tudo que você imagina. Seus pesadelos, suas verdades, suas malícias, suas histórias. Menina, travessa, vamos fazer travessuras. A rua e a lua minha, minha sintonia querida, minha simpatia. Donando a batida que causa adrenalina e paralisa. agora esse tesouro no peito, eu entrego quando levarem minha vida. Desde de dia, eu Amei sua brisa. Travessuras. Essa gata tem postura, está é doçura. Salve, menino cara eu gostei da letra porém saiu muitas vezes do, do tempo do beat né é, então para próxima acertar essa questão do tempo e a entrega também né é, Tá uma, a entrega tá bastante assim mecânica né pelo imagina que ele esteja lendo e que ele esteja sentado encostado né é, então Sugeriria uma entrega mais viva, de pé, gesticulando, talvez um movimento ali de câmera, nem que a câmera tivesse aqui na mão mesmo, o celular na mão mesmo, sabe? Pega aqui, tá aqui assim, pá, sacou? É, da letra, tá tudo ok, aí fica a dica pra essas, esses outros fatores aí. Deixa eu ver onde que nós estamos. Bom, só antes do último aqui, né? É, lembrando que quem quiser baixar o meu e-book ou passo a passo da jornada do MC, vai lá na descrição, clica e se inscreve para você receber o link para download. E se não conseguir baixar, não tem problema que em poucos dias eu te mando por e-mail em anexo, né? O um capítulo falando sobre o erro que todos os MCs e todas as MCs costumam cometer logo no seu início. Quais são as coisas básicas que a gente precisa fazer enquanto o MC, que é um artista em geral independente, a gente não sabe, por isso não faz, ou sabe que tem que fazer e não vai estar de fazer. Quais são os sete talentos dentro do rap, né? Para você ver qual que você tem e qual você deve investir tempo em aprender. Então, quem quiser, vai lá na descrição aí e lá. Beleza? Vamos para o último? Um minuto de rap. Otelo na voz. Ah. Desde moleque travesso, o tempo atravesso no verso. Linda bruxa me trouxe, uma cesta de doce. Disse que era pela arte, me sentirei em imagem Falei cortar censura, da hora é esses doces. Mas prefiro travessuras, pra viver a cultura de rua. Na loucura que apura os fatos a mente aberta, vê que a ideia certa é respeitar a potência da vida, a potência divina e ao caminho a ah, quando não sobe é o de pisa e não sente a brisa, fique ligado que a pista desliza, Mete seus passos nessa travista que a cedo logo tropeça, a vida é uma loba que devora a vida. E a vida é uma loba que devora a vida. É. Mano, gostei do beat, gostei dele cantando na performance, acho que o beat, o beat poderia estar um pouco mais alto, porque ficou até difícil de ver se ele estava no ritmo ou não, mas eu vi que ele estava no ritmo, é, embora eu prefira o beat um pouco mais baixo do que a voz para eu saber realmente o desempenho da pessoa, não precisa ser tão baixo, pode ser um pouquinho mais alto também, mas deu para sacar que o Mano é bom, tem talento, tá escreve bem, tem flow, uh, tem presença, Mano, e é isso aí. Esse foi o um Minuto de Rap do mês de outubro. aí. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aqui no canal da Batalha Central. Ativa o sininho. Acompanhe as aulas de segunda e terça que tem comigo aqui do livro Hot Rap, do Jornal do MC. E segue lá no Instagram também, Daniel Garnett. Segue lá também o perfil do concurso, Um Minuto de Underline Rap. Uh, bom, vou deixar tudo aí na descrição. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.